Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Daniel Evangelista, eu sou psicólogo, coach, trabalho com desenvolvimento humano e muitos amigos sempre me pediram para falar sobre psicologia, falar sobre assuntos que possam ajudar no dia a dia. Então eu quero convidar você a se inscrever aqui no meu canal, eu quero convidar você para acompanhar os vídeos que estão sendo produzidos aqui e o mais bacana é que esses vídeos eles serão postados diariamente. Eu tô participando de um desafio de conteúdo diário. Então, todo dia, entra aqui no canal, dá uma olhadinha, então se inscreve para receber essa notificação e você sempre vai ser avisado dos novos vídeos que estarão por aqui. Ah, também não esquece de curtir, de compartilhar, de comentar, porque a sua participação é muito importante. Então é isso. Já aproveita, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!